És a culpada, a culpada eu não sou. Foste e perdeste, ficaste sem meu amor. És a culpada, a culpada eu não Pesa com o pada, com o pada, Foste perdeste, ficaste, restes sem pois te perdeste ficaste